Que o nascimento? Porque no nascimento eu não sei quem você vai ser, mas quando você morre eu sei quem você foi. Ela podia agora. Assinatura do teu filho para você ir para o céu para onde você ia? E você deve ter assinatura da sua esposa para você subir do seu marido para onde você ia? Meu marido, teu servo morreu e tu sabe que ele temeu o Senhor, os credores chegou. ela tem um... Posso usar a palavra vaso? Aqui é a botija, né? Eu vou entrar vaso. Uma botija de azeite. Aí eles falam assim, é tudo que, você... é tudo que precisa para Deus fazer nada. É... Meu Deus. Aí ele fala assim, ó, recolhe os vasos, os vasos, Fazio. não, peraí comigo, recolhe os vasos Há muito tempo ela não tinha relacionamento Com a botija Ela teve dificuldade para lembrar Recolhe os vasos Pega seus filhos, entra no quarto E fecha a? Ar. Sobre vocês, sobre seus? Sim. Recolhe os vazios de quem? Dos vi? Sim. Não vamos usar a palavra vaso, vamos usar vazio Só vazio, recolhe os vá? Sim. Os vá? Sim.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 E Deus colocou você por si assim, enche a terra. Encha a terra. Adão, encha a terra. Noé, encha a terra. Abraão, enche a terra. Abraão, eu vou te levar para uma terra queimando a leite e quando ele chegou tinha fome. Onde que tá o leite e mel? Salomão fala em cantar e quatro comem. Leite mel, minha noiva, debaixo da tua se falta leite mel não estava fora, estava dentro. Leite mel está dentro. Se falta leite mel na minha casa, porque a culpa é minha, está dentro, a me Meus filhos está vazio, porque você deixou de se relacionar com a mutija Atrair crianças, porque algumas crianças que é só Um milagre que Deus tem para fazer, a bênção que Deus tem para dar, a porta, mas Deus tem alguns que pegou vou atrair essa Deus não quer atrair criança, ele quer atrair libertador. Meu Se Deus. você queimar. O que, é que você tem em casa? O que, é que você tem em casa? Você não pode sair daqui hoje. Você sabe que o diabo já sabe a sua rotina? Você é sério. O diabo sabe que ao sair daqui. Você vai ficar algumas horas no celular. Você é contra o celular, barulho? Não. Eu não sou contra ninguém usar o celular. Eu sou contra o celular te usar. Mas eu não consumo, eu produzo. Você está falando que é só eu ir lá pegar a botija? Não. É porque na sua casa tem uma porta aberta. Observa que ele manda fechar a Se tiver uma porta aberta, é porque a gente gosta de campanha de porta aberta, né? Aí Deus fala, vou fazer um milagre campanha de porta fechada. Você gosta de campanha de porta aberta? Deus gosta de campanha de porta fechada. Meu Deus. Nunca de de fechada. Deus nunca gostou de campanha de porta aberta. Você não falou assim: quer fazer campanha com seu pai? Entra e fecha. Deus não gosta de campanha de porta aberta. Deus Meu Deus! Não, não tem como ter intimidade na multidão! Deus fala, eu quero te conduzir para o deserto, eu quero te conduzir para um lugar à parte. Aí você fala assim, eu não quero. Por quê? Todo vai estar no meio do povo, Senhor. Deus fala, tá bom, mas vem conversar comigo. A gente tem essa dificuldade. Deus falou, Moisés, é, eu te fico com o povo. Eu quero bater um papo com eles. Quando Deus falou, o povo falou assim: Não, Moisés, fala você com Deus. E o que Deus falar para você, você fala para nós. Sabe por quê? Eles não queriam responsabilidade. Deus está falando assim: Eu quero levantar gente responsável. A palavra responsabilidade é resposta e habilidade. Ele te deu uma habilidade. Quer que você dê uma resposta para a habilidade que Ele te deu. É. Ela está vazia e os filhos estão vazios. Escuta um decreto do inferno contra a sua casa. Você não pode ficar brincando. Fingir que o diabo não tem misericórdia, ele quer destruir a minha casa e a sua, mas eu creio que Deus vai levantar um exército de Deus nesse lugar. O diabo. Por causa de uma coisa, quando o diabo atacou Jó, escute, atacou cinco áreas. vida de Jó, você lembra? Atacou o financeiro, atacou os filhos, atacou a saúde, casamento e relação com os amigos. Mas o diabo não quer, o diabo não quer casamento, o diabo não quer filho, o diabo não quer dinheiro, o diabo não quer sua saúde e o diabo não quer seus amigos. O que é que o diabo quer? Escute. De todos os animais, todos foram roubados, exceto um tipo de animal, a ovelha. As ovelhas foram queimadas, não foi roubada. Porque era com ovelha que se conversava com Deus. As ovelhas. Era levada no altar e Deus recebia e vinha e falava O diabo via Jó falou assim Eu não quero ele falando com Deus Vou atacar o casamento Eu não quero ela falando com Deus Vou atacar os filhos Vou atacar a saúde Para mexer com o emocional Eita, Deus. Tudo que o diabo quer Arrancar as ovelhas do seu coração De vontade de vir no cu Chamou Deus com o Aí Deus vem. J38. No regime Você me chamou com Ponte Põe em pé. Está lá escrito. Ponte Põe de pé. Sim, gente. Qual a armadura? Tem menos dois agora. Mas só uma coisa. Me responde uma coisa. Onde você estava? fundamento da terra. Meu Deus. Não sei. É. Que nota que os anjos tocavam? Qual era a partitura quando eu estava formando tudo? Não sei. Aleluia. É. Qual é a morada da luz? Hã? Nem sabia que ela não tinha morada. Não, a caixa postal da luz, João, fala pra mim, não sei. Não? E o peso do vento? Não sei. E a roupa da nuvem? Não sei. E a mãe da chuva? Deixa eu me apresentar porque você não me conhece. Eu sou aquele que chama os raios pelo nome e eles dizem esse minha aqui. Eu falo para a água, vem e ela vem. Eu falo para ela, para e ela para. Eu falo para a relva, nasce e ela nasce. Eu falo Jesus falou, quando eu ouço E pratico Eu coloquei a casa na Na Me ajuda na Quando eu ouço e não pratico Eu coloquei na areia. Porque rocha e areia As casas em Israel São feitas de rocha Areia É tijolo é Não tem como fazer casa de areia Tijolo é areia cozida. Só tem uma vez na história em que os construtores substitui pedra por tijolo. Você lembra? Torre de. Substituiu terra por pedra por, de, porque pedra não existe nenhuma igual, é tudo diferente. Uma é grande, ou é pequena. Mas o atrito faz ela encaixar. O tijolo não tem atrito, por isso que não encaixa. Por isso que eles usaram argamassa, algo artificial. O diabo está querendo colar casamento, porque eles não encaixa como pedra, mas quer colar como tijolo. E aí é Paulo quem diz: templo feito por mãos, Deus não. Ele está falando de templo construído com tijolo. Tudo na minha vida que eu construo com o tijolo, que é algo fabricado por mim, vai cair. Mas tudo na minha vida com pedra, pedra foi Deus. Como escravizar Ele é mentiroso Ele não abre uma igreja e fala Essa é a igreja do capítulo ele falou verdade, Mas ele quer confundir a gente com falácia O que é falácia Tem uma aparência de verdade Mas o núcleo está corrompido Ele usa até o Salmo 91 Com Jesus, é falácia Paulo chama de sofisma É por isso que há uma nesta uma necessidade de discernir o Espírito ela ouve e vai praticar a Bíblia só funciona um dia eu acredito você não acredita quer ver uma coisa? primeiro mandamento com promessa é honrar um pai aí você não honra um pai você nem prospera nem tem vida longa tudo fica travado ao nascer, você tem 1 milhão e 51 mil horas dá equivalente a 120 anos É o que Deus estabeleceu Por que, que você não vive? Quando não morra pai e mãe, ele um pouco de tempo E essa não tem que isso Alguns morrem fora do... Aí você pega um de refrigerante Não pratica atividade física curtir a vida daquele jeito daqui a pouco perdeu 40 anos porque você não acreditou no que está escrito aqui Deus ele é tão zeloso com a sua noiva que no deserto ele falava não com isso porque não tem médico no deserto, vai fazer mal não aqui não, não, não, não, Deus cuidava até da alimentação do seu povo e cuida até hoje Ela ouve e corre para casa. Ela fala: Filho, filho, Deus falou comigo. Ela não chega. Ó, oh, Deus falou comigo que agora vocês vão ter que mudar tudo. Não, não, não. Deus não falou para eles mudar, Vou para ela. Você não vai chegar em casa e falar: Ó, oh, marido, Deus falou comigo. Não, não. para você. É para mim que estou aqui. Ela chega e fala: Pega os vasos vazios de todos os vizinhos. Traz os vazios Entra no quarto E fecha a porta sobre si Essa porta não pode ficar aberta Pergunta por quê? Por quê? Por quê? Pergunta por quê? por quê? Porta aberta, o que não é para sair Acaba saindo E que o que não é para entrar Acaba entrando Valores que eu tenho Acabam indo embora E coisas mundanas Acabam entrando a porta está é. é possível ser moderno Sem ser mundano? Deus não olha Se é bebê Ou se é velhinho Deus olha se é santo ou se é profano é. Lê lá Ezequiel é 9 Até os bebês exterminados Lê lá quando Deus mandou Saúl, externo porque Deus não está olhando se é bebê ou se é vovô Ele é santo ou é profano, é o que ele olha Ele não olha se é macho ou se é fêmea, se é sábio ou se é ignorante Se é santo ou é profano e o salmista fala, convém a santidade na sua casa Fecha a porta, fecha as brechas Meu Deus Irmão Quando Elias vai na subida do altar Do desafio, lembra do desafio dos profetas? Sim. Primeira coisa que o diabo Mostrou para Elias foi o altar quebrado Tipo assim, você Olha o altar que não está quebrado Você quer fazer desafio Olha o altar Só que Elias falou assim ô pastor Batista, que certo é o meu altar O pastor Pedro, então eu, Elias, conheço as pedras do meu altar é. Então eu, Elias, vou levantar o meu altar Porque Deus não vem lugar onde não tem altar E quando o altar está pronto, Elias olhou, parecia igual Deixa eu diferenciar o altar todo, fez um rei Colocou água lá no céu, uma, uma coluna de fogo aposentada Deus olhou para lá, os dois altars. Tem um diferente, coluna, desce no altar diferente eu, eu, eu não desço em alguém igual Eu não desço em gente que é igual a todo mundo Eu não desço em marido. ela fecha a porta, Ei, ela não está vendo nada, mas está crendo. Você não está vendo, né? Mas já está acontecendo a mudança na sua casa. Você não está vendo. Mas já está acontecendo. Arrumar mecanismo para eles crescerem E eu falo Como que tá bom o tempo? Olha minha esposa de você. Você contemplar Olha meus filhos onde estão Olha minha sogra até no canal no YouTube Olha minha sogra Pregando lá em Cuiabá Eu sou aquele que arruma mecânica para ninguém que for Ela canta, canta, e os filhos estão para trás. O Moisés falou assim: Eu vou levar todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. Mas ele é devagar. Ninguém, quando Deus fez, não falou para Noé fazer a arca. Que a arca não era de Noé, a arca não era de Deus. Porque se é de Noé, a tartaruga não entrava. O leopardo entrava e falava: Vamos, Noé! Não, não, por que não? Está vendo que ele gasta a tartaruga lá. Não entra enquanto eles não chegar Meu Deus! Vamos crescer junto Não deixe que quede a sua casa para trás. Falou? vamos ler junto, filho. Vamos ler junto a esposa. Precisamos resgatar o culto do peixe. Precisamos resgatar o tempo de meditação. Vem os rios, Jesus usou literal, mas o jogo dura é tipo. Vem, que fala de pneu, é espírito. Gente que não vai suportar guerra, é espiritual. Chuva é bênção, tem gente que não aguenta a bênção, a bênção é desvia. Não está pronto. E rios tem é de palavra, não vai suportar a perseguição por palavra. Reúne todo mundo, fecha a porta. E é a primeira vez na história que o varejo enche o atacado. Uns varros são desse tamanhozão. Imagina a assim. cena. você deve ter outro, vou conjecturar. o Ô mãe, a senhora acha que com essa já vai encher aí? O profeta falou. É. Faz. Os tesouros da terra, Deus escolheu, escondeu na terra, bauxita, nióbio, grafeno, prata, platina, ouro. E os tesouros do céu escolheu aonde? Olha o que ela fala assim, você, fala em você. O tesouro do céu tá dentro de você, oh! de leitura. Eu leio 60 livros todo ano. Não só... vou falar quanto eu leio nesse ano. Escute. Mas eu sou assim, ó, Quando eu vejo uns vasos assim, eu falo assim, Deus vai. Tudo isso é bom, mas não é impedimento para Deus usar ninguém. Talvez ele está falando assim, eu canto direito. Sabia que quando vocês cantam aqui, Deus foi no mute? Sabia? Deus foi no mute. Porque Deus não ouve aqui. separa encheu separa encheu separa traz mais acabou mãe e o azeite cessou não acabou cessou em 2005 no ano da minha conversão eu falei senhor me dá o sal me dá o sal o Espírito do Senhor veio sobre mim e falou assim você está orando errado eu falei como Peça assim peça-me vasos vazio que a unção que está dentro de você É o suficiente Para encher todos os vasos vazios Que você trouxe Desse dia diante Eu vou ter oração e falo, me dá vasos vazios Se você sai daqui hoje e está no Senhor me Entrega vasos vazios Tem quase mil pessoas na sua rua A pessoa vai na sua porta pedindo comida Por quê? Você está no canto e vai vir o carro E ele para no céu Sua casa! É Deus levantando o vaso vacilho pra você! Aí você fala, não tem. E a gente fala amigo. tem isqueiro, eu falo, tem fogo. Você velho, eu falo, rapaz, a água que eu tenho, se tu beber tu não vai ter mais cheiro. Irmão, encostou, encostou, pega em mim, até os objetos eu pego. Pode até não se converter. Deus vai começar a levar a gente na sua casa. Deus vai colocar a, levar a gente, Chegando no seu carro. Deus vai começar a levar a gente para você encher. Deixa eu te dar algo do céu agora. Efésios 5 fala assim: ó, Não vos embriagueis, desbloqueados. Mas encher dos outros, Sim. quando eu falo enchei dos do espírito, você pensa em encher quem primeiro, você quiser? É você, né? Mas se você ler o versículo de baixo, ninguém gosta de ler, é assim, ó. Como se chama o Espírito? O versículo de baixo. Falando entre vós, com salvos, cânticos, salmodiando no coração. Quando eu falo para Ele, volta para mim. Quando eu falo para Ele, volta para mim. Conhecimento é a única coisa que tu, você reparte, multiplica. Tu, todo conhecimento que você Ah, vou fazer. eu entrego não Senhor. Eu não retenho nada. Eu prego como se fosse Viu, próximo, último dia, não tô nem aí, quando o Senhor quer entregar tudo hoje, sabe por quê? Porque a fonte é inesgotável. Hein? Parece que eu estou vendo a cena, o credor, que o Thiago Remet na porta. Que é o filhos dela. E ela vai ter que pagar o credor sim ou não? Sim. Tem que pagar. Paga. Mas como você conseguir dinheiro? É. Deus é Deus de milagre. Escute, essa mulher simboliza a igreja. Ela é vir, o nosso noivo, o meu rei, é o mas ele vai voltar. Gente, você sabe que fala Senhor eu preciso ajudar pessoas ah, Irmão eu não canso De verdade Você está cansado eu falo não Porque ninguém deita para descansar Você deita para dormir A águia ela descansa voando E quando ela bate a asa É liberado uma Uma substância na sua musculatura Que relaxa A águia só para para remover espera no Senhor, se esperar no Elijab é propósito. Quem está cumprindo o propósito, corre e não calura e não fatiga. Receberão o renovo, como que dá águia, asas, como que de águia, para descansar, voar. Você aguenta cantar mais ruim? Vamos aguentar a gente chama outro. Vou tentar escolher a te Escuta. Escuta. O segredo estava no marido dela. O segredo estava no tá perceção. Aqui tem marido, mulher, mas tocando o marido. Olha pra mim. Como está a cidade? Vou falar da sua, Vai pra mim também, tá? Como está a cidade? Revela como está a igreja. Como está a igreja, revela como está a família. Como está a família, revela como está o casamento. E como está o casamento, revela como está a vida do homem, do marido. É o salmista quem diz, Salmo 128, Bem-aventurado o varão, que anda nos caminhos do Senhor, comerá do fruto da sua mão, tudo que ele quanto faz prospera. A sua esposa é como, como videira no interior da casa. Fala de, fala de alegria, fala de vida Os seus filhos são como oliveira No interior da mesa A mesa é altar E os filhos são ungidos do Senhor Paulo diz O termo falou assim Por que a mulher tem ruga? ele está com marido Está na Bíblia? Não, eu falei, está em minha fé Apresentada como uma vela, nova gloriosa Em uma terruga falei, tá Quando ele não é como Cristo que morre por ela A mulher fica tá com ruga. Está na Bíblia, é que a pessoa diz: não lê. Tem duas mulheres na minha casa que eu tenho a missão de morrer: Ivani e Rebeca. Eu fui chamado para morrer por elas. Casamento, ninguém casa para ser feliz. Não, sem é ilusão. Você casa para ter a alegria de sofrer, por quem você ama. É a alegria de sofrer, por quem você ama. Porque o amor é sofredor. Eu queria que você pegasse na mão de sua do seu irmão que Pegue na mão dele Ei, eu queria que você pegasse assim, ó Acreditando que o que está em você vai se reverberar nele E fala é assim, ó, volta para você Já tem eu contar um testemunho? Dá tempo, se você se permite não é eu... o Dois, ó, escute Dois jovens subiu um monte de gelo, isso é sério Um era cristão, o Guia não era cristão Eles esbarrou Viu um homem com a perna dilacerada Aí ele falou pro Guia, vamos ajudar esse homem Ele falou assim, não, é muito frio É muito gelo Não vai dar chegar na gruta Aí ele falou assim, eu vou ajudar O Guia falou, tá você vira, eu tô indo embora Ele e indo embora. O rapaz pegou, colocou nas costas Lá na frente ele tropeça Quando ele viu que Guia morto Mas pode mas, continuando, quando chegou na gruta, ele colocou o rapaz com muito cuidado e falou, Senhor, eu não entendi nada. Ele saiu sozinho e não aguentou chegar aqui e morreu. eu, quando esse peso de variazinha cheguei, o Senhor falou assim, quando você pensou que estava ajudando ele, você estava se ajudando. Você colocou peso em você, seu coração bombeou, o sangue mais rápido, aqueceu o seu corpo, e aqueceu dele, o dele quente, aqueceu o seu, ele não tinha ninguém para aquecer. É. Salomão fala é melhor dois do que um, porque receberá mais resultados do seu trabalho. Dormindo junto, um aquece o outro. Ai, de quem estivesse só caindo quem levantar? Um filho de três horas. Dificilmente. Sai daqui hoje vou falar, Senhor, eu quero falar do que o